É, olha eu de novo. Puta merda, não me deixa em paz. Tudo <risos> bem, pra... Estou excelente, e você? Eu também estou bem. Que bom. Estar tá bem é pré-condição para todos os condicionamentos que saudam o bem-estar. O que é hoje para o meu deleite? É hoje para o deleite, não sei. É o curso dos cursos que estabelecem a nossa forma e jornada de ser está A ideia de curso ou de forma ou formato depende do julgamento, da percepção de julgamento e dos níveis de julgamento direto e indireto de cada ser. Há uma certa padronização pré-definida e uma realização dessa padronização que às vezes é estereotipada por meio de um senso de generalização, um senso de pré-concepção que padroniza os fatores e tende a se impor por meio desses estereótipos a fim de defender sua posição ou estado de posição com os seres e com os indivíduos. Existem comunicações diretas e indiretas por meio dos meios de comunicação comum e existe a comunicação entre os seres que determinam fatores e fatorações para a mente, para as emoções e para os sentimentos. A tendência da equivalência e da expressão é sempre um fator que pré ou denomina ações, conjunções e expressões como por exemplo eu desejo estar certo e não desejo ouvir nenhuma contrariedade em relação a isso esses padrões é, são muito visíveis são efeitos colaterais ah, de um mundo globalizado mas que não ah, não tomou cuidado em relação a isso Há um pensamento de que os seres são aceitos pelo mundo. Esse pensamento é até válido, mas a via de mão dupla é muito importante, pois os seres aceitam o mundo. São então, os seres que aceitam o mundo. Porque as pré-definições do próprio ambiente que trazem do ambiente e no ambiente aspectos que são fundamentais para a vida e para a vida saudável, um, desconhecem essas estruturas e já são pré-definidos. Ou seja, o ser tem suas pré-definições e seus aceites no mundo, mas existem diversos outros onde a estrutura genética e a adaptação de geração em geração não teve tempo de assimilar atualmente por isso que diversos grupos e bolhas sociais se formam a humanidade não se adaptou ainda como espécime à globalização e a tentativa de viver de maneira conveniente as próprias conveniências é uma alusão das próprias ilusões e dos desejos dentro dessas ilusões de cada indivíduo, evidenciando assim uma individualização uh, dissociativa. O ser se individualiza e ele percebe o grupo que corresponde a essa individualidade e ele ignora outros seres, fatores ou evidências que seriam concebidas, mas se concebidas, iriam destruir o seu castelo de madeira. Como amplas as vezes que nós fomos vistos como vilões, porque estamos ensinando e oferecendo dados, porque nós oferecemos informações que às vezes contrariam o que supostamente é o estado de bem. E esse estado de bem não é bom, mas é o que o ser concebe, é o que o ser alcança. Não há uma aliança ou uma confiança para que ele tenha a concepção do seu estado de bem ou estado de percepção, o estado de fatoração, conjunção e a capacidade de julgar e alinhar elementos que conduzem o ser por meio das virtudes e por meio das qualidades que ele escolhe exercer em cada virtude. Com isso, de maneira virtuosa, o formato e a forma entram em alinhamento, pois a forma traz consigo uma filosofia inclusiva. E o formato expressa essa filosofia inclusiva. A necessidade de se impor, ignorar ou tentar por meio da força e por meio da razão, alienando a condição e os outros, é uma posição social patológica. O que isso significa? Significa que enquanto os seres não se perceberem como humanos e não terem a necessidade de terem seus próprios valores representados, será bem difícil os seres terem suas conveniências de fato representadas, pois seus valores são apenas parte de todo um ecossistema mais abrangente. A sua verdade é apenas parte de todo um ecossistema mais abrangente e a humildade para se posicionar e perceber que existem diversos outros dados e que nem sempre as coisas são tão duais, tão preto no branco, tão vermelho no branco, tão azul no branco e o contraste não é tão extremo e sim gradual os seres ou a verdade não terá tanto espaço em meio à própria espacialidade ou as habilidades que convergem para um estado de consciência estável em meio à condição caótica ou à suposta condição caótica que a sociedade passa atualmente. Então, sair desses estereótipos, sair do bem, do mal, do certo, do errado, é muito importante para que a condição holística se tenha, tenha espaço, tenha forma e tenha condições de sair da ação inicial, instintiva, emocional e chegar na ação final, condizente com os fatores e as razões que levam o humano a agir como humano e sair ou incluir e transcender seus próprios padrões que o dissociam da verdade ou tiram a verdade como um estado de habilidade, colocam a verdade como um estado de inabilidade, colocam os fatos como fatores inquestionáveis ou fatores inalteráveis, com certo absolutismo. Isso tudo uh, torna a vida muito difícil, tênue, uh, problemática, e torna o ser que até pouco tempo atrás vivia em um feudo, e esse feudo tinha pouco acesso a muitos dados, uh, torna esse ser que estruturalmente não estava hábito, hábito, não estava hábil a mexer com tantos dados, torna esse ser habilidoso pois esse ser sai do seu universo pessoal inabalável, sai do seu universo pessoal estável, confortável, é, gostoso, e parte para o um universo comum, sempre coerente e satisfeito, satisfatório e sempre coerente, de maneira a não se abalar, a não sofrer, a não ter estímulos que o dissociam da sua verdade e também ter comportamentos que o tor tornam uh, seu próprio inimigo, o tornam uh, inimigo da humanidade ou tornam inimigo do seu próprio humanismo. Então, a tentativa de ignorar fatores é, nada mais é do que a tentativa do próprio subconsciente de fazer com que aspectos do ser ou sobrevivam, ou se tornem é, ainda sobreviventes, quando o pensamento do ser é belicoso. Hum, ou seja, você precisa incluir, você aí, cidadão, serzinho, gostosinho, maravilhosa que está aí me ouvindo, você precisa incluir, acolher seus aspectos que você não gosta e tornar esses aspectos mais carinhosos, mais amorosos, mais inclusivos, pois eles vão ser referências eles vão adormecer no sono eterno do seu inconsciente e vão informar sempre dados importantes para que a sua vida siga um caminho sempre coerente, satisfeito e satisfatório. É só isso aí, seres. É isso aí, Juliana. Hoje é só isso aí. Eu fiquei com uma dúvida. Ah, é, normal. Pode ser. Pode ser. Agora pode, terminei. Tá. É porque você falou para não ignorar fatores. Isso. Mas nunca se... Nunca, me parece que muitas vezes para que se possa focar numa certa escolha, se, se faz necessário ignorar, aliás, muitos fatores, inclusive muitos fatores sobre os quais eu não tenho então, é, como você conseguiu existem, essas duas coisas? Para você ignorar, você disse aquilo não serve. Ou os fatores que você não tem acesso são fatores que você de fato ignora, mas a sua posição que gerou a, igno a ignorância né, desses fatores foi julgar esses fatores não importantes então Mas você tem... tecnicamente não ignorou aqueles fatores você só não abordou com a profundidade que uh, não seria efetivo ou funcional e os, os, os, os inúmeros fatores que eu desconheço como fica, porque Aí eles são acolhidos pela coroa, eles são é, julgados pelo subconsciente. Todos esses fatores são um, elaborados a trazer uma forma condizente para que você exerça a sua vida. Tá. Então, eu não preciso me preocupar em ficar tentando coletar sempre todos os fatores numa tarefa, digamos assim, quase que infinita, que nunca chegaria ao fim. Não, você vive em paz de espírito, e se você está em paz de espírito, você não está ignorando os fatores. Tá bom. Então, se o resultado porque... é paz de espírito, está tudo bem. Exatamente, porque os fatores não estão sendo ignorados se o resultado é paz de espírito. Até porque... Eu estou falando de maneira geral. O humano não, e não é, ignora fatores. O humano equivale à coroa, corpos, chakras, sentidos, capacidades biológicas, todas essas estruturas que compõem a coroa. Bom, então é, se compõe eu... o humano, a consciência humana é um fator. É, é uma parte disso. Então, não não há que a consciência ter de saber todos os fatores. Tá bom. Então, se o resultado é paz de espírito, é porque todos os fatores estão alinhadinhos e ali Isso. eu não preciso, então, me, me preocupar, não preciso, como é que chama aquela expressão, eu não precisa ficar buscando chifre em cada descavalo. As lições virão. Por exemplo, você não tem não acessa os fatores ali porque não concebe, está em paz, está tranquilo. Se você não recebe, não acessa aqueles fatores, uh, um dia você vai acessar, então um dia as lições para que você consiga acessar viram tudo ao seu tempo. Isso, quando for relevante vai vir, mas também em paz de espírito, certo? Lições. Sempre em paz de é. espírito. Lições carinhosas. É porque Exatamente. às vezes é bom que as pessoas tem esse tom de lição ser uma coisa ruim. Não é meu tom. Não, estou dizendo que é o seu, mas existe esse significado de lição como coisa ruim, tipo a lição virar... É, é, existe, mas não é o meu tom, tampouco o tom da escola. Tanto é que eu tenho todo o poder para tornar a lição difícil. Então não é isso o meu intuito. Então fica tranquilo que o ser todo poderoso não há de tornar a sua lição difícil. Uhum. O tá ser ok. que não pode ser contrariado não vai dificultar a sua vida. Tá bom. É uma verdade inabalável aí pra você se pendurar. Não é assim? Vocês não se penduram nas ideias? Ficam andando cheios de penduricalhos chamados crenças. Então, agora, furo de Natal. Pois é, tadinha da árvore de Natal. Tem gente que ainda mata a árvore de Natal. Vamos mudar de é assunto que eu já fiquei nervoso. Já ficou nervoso? Já não, fiquei não. nervoso, eu me a Paz de espírito aí, ó. o resultado não foi paz de espírito, não tá bem. Não, aberto, humanos não. assassinos, filhos da puta. Não, mas já a maioria das brabo. pessoas é aquela árvore artificialzinha, né, não? É, tomara, né? Porque eu já lembrei do, do ser lá cortando o, a árvore para poder pôr em casa mas ela morre, é bem tristinho pois é, um símbolo de morte no seu natal no meu nome, filho da puta seu não, o ser que tá me ouvindo acho que já deve ser a morte dos dinossauros né, aquela de plástico o dinossauro era Big Brother de ET Big Brother de ET? era um Big Brother de ET, acabou de ET de ET ele seguiam um dinossauro até ele morrer. Como assim? morrer de velho na, na, na, na, na época dos dinossauros era igual ganhar na loteria. Você não morria de velho. Você ou era, comia ou você era comida. Ah, sim. Inclusive, quando o bichinho ia ficando mais velhinho, ele ficava mais lento. Então, ele era até uma presa, assim, mais, mais fácil. Pois é. Então... Tá os seres ali melicosos. Não. É, não me parece uma coisa muito, muito gostosa, não. É, você é um dinossauro. Então não corte Deus. árvores. Graças a Deus. É. Então não corte as árvores. Corte a árvore, se eu fazer pro papel. Aí a árvore tá ok, vou ler papel, ou você é útil, mas você cortar para pôr pendura e calho? Pendura no pinto. Ou nas tetinhas. Ah, é para fazer móvel. Ah, então, a árvore é fazer móvel. Então, então, ok. Né? Então, corte, plante novamente. Então, tem um local onde você planta, e você cuida do solo, você faz todo o trabalho orgânico e você cuida da vida e tem a forma e o formato do curso dos cursos bem estabelecido e tem uma homeostase ali natural respeita o, pro, o período que o, o próprio solo precisa se regenerar tem todo toda uma estrutura ali necessária senão você está sendo um belo de um desgraçado tá é bom reflorestar Desgraçado é um nome muito bom Porque você tira a graça né, Do ser e então, um ser desgraçado É uma ofensa muito pesada né brincadeira perde a graça sim. Pois é Então terminamos, não vamos mudar o foco Do conteúdo Tá bom Até breve Gratidão, Treca uhum.